Bom dia, tudo bem? Como você tá? Nilson, o é o Rodrigo? Jóia? deixa eu comentar com você. Eu filmando aqui, ó, para você se ligar onde quer. Eu acabei de passar... Sejam todos bem-vindos, estamos começando né, o nosso jornal de hoje. já pode colocar essa imagem aí, Laércio, coloca a imagem aí, edição desta sexta-feira, dia 18. Vamos lá, vamos, já vamos lá para no centro, né, centrão de Santa Bárbara do Oeste, imagens exclusivas aqui do nosso programa, né? Cadê a imagem? É A imagem que você acabou de colocar aí, né? Aí, Nilson, é bom já. dia, tudo bem? Essa imagem, né? <risos> é a imagem onde, olha aí, a sinalização precisa ser reforçada, né? Ali no no no trecho de acesso ao corredor metropolitano e também a Avenida Tiradentes, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Né? Há uma confusão ali no trânsito e daqui a pouco a gente vai abordar esse assunto no Jornal da TV SB Notícias. né? Olha, Já já a gente volta então com essa informação, mas enquanto isso você já pode é, se inscrever aqui no nosso canal, vai compartilhando aqui a nossa... Edição de hoje, fique à vontade, tá bom, meu povo? Reclamações tá aqui, ó, flagrantes, denúncias 97 824426 e vamos para frente que atrás está cheio de gente. Ó, não esqueçam, compartilhe, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Olha, e falando de trânsito, veja só, voltamos às aulas aqui em Santa Bárbara do Oeste. Para muitos, para muitos né, dos pais é uma gratidão né e, e agora estão tentando voltar à rotina normal Mas só que tem um problema né Muitos dos alunos que eram para serem transferidos ali é, Para o CIEP Dom Eduardo É moradores, né? os, os alunos que moram ali no, no, no Joias de Santa Bárbara, Jardim Nova Conquista e aí iriam frequentar o período integral da, né, da, da, do CIEP Dom Eduardo. Só que não tem vaga. Aí o que a Prefeitura fez? A Prefeitura remanejou, colocando, inserindo esses alunos é, em escolas dos bairros adjacentes. Né? E aí você deve estar se perguntando, mas Nilson Araújo, como que esses alunos... Por exemplo, vai para a escola lá do Jardim Laranjeiras ou do 31 de Março, é, onde eles foram transferidos, uma vez que não tem vaga no, no, no Dom Eduardo. A Prefeitura é, está cedendo o transporte para esses alunos. Né? Legal, bom, positivo. Só que é o seguinte, o ponto de embarque e desembarque é aonde? Ali em cima na avenida Alonso Kiss Dodson, né? Charles Kiss Dodson, no bairro Planalto do Sol, em frente ao Dom Eduardo. Então, qual que seria a sugestão? A sugestão seria, veja só, esse é o trajeto, né? É, que a van, que o transporte escolar pudesse subir aí, né? Vir nessa avenida e aí onde está esse ponto de ônibus, esse abrigo, as crianças do Joia, do Conquista Poderiam esperar ali Um ponto de embarque e desembarque Nessa localidade Porque, veja só, vem junto comigo Coloca agora a imagem A gente vai fazer um trajeto né, Dos pais Lá do Joia, do Conquista O trajeto que eles fazem Até chegar lá em cima No CIEP Dom Eduardo Perigoso né, Longe para Dedéu e sem falar né, da, da insegurança né? Põe lá, vamos lá Vamos acompanhar junto com Pessoal, vocês fazer... Que é a principal avenida A principal avenida Ali do Joias de Santa Bárbara Tá? Olha aí, sentido Bairro centro, vamos lá Vamos descendo ali, tem uma rotatória Ali embaixo, aí nós já passamos Em frente ao Residencial Jade Né? Pronto, vamos fazer aí O retorno que é a a rotatória e vamos descer, vamos descer mais aí é isso. Agora vamos pegar o descidão, tá vendo? É esse é o trajeto, o caminho que os pais fazem todos os dias para levarem os seus filhos lá em frente o CIEP Dom Eduardo, porque é lá que a van, que o transporte escolar é, espera, pega lá os alunos. Então, ele não sobe até os joias, né? Então vamos lá, subiu, olha que subidão. Né? Só de ficar olhando já, já, já deu canseira, viu? Só de ficar olhando. Imagina a mamãe, né? O papai, a vovó que precisa levar os netos, os filhos, né? Até chegar lá em cima, Deus nos acuda, né? Já deve estar cansado, já transpirou tudo. Olha lá, ó, olha lá, a mãe, a mãe com ó, a mãe com o carrinho, olha buscando o filho, tá vendo? Olha aí, estamos quase chegando, hein? Quase chegando ali na, no cruzamento da avenida Alonso Dodson para a escola. Já dá para ver o CIEP, o CIEP do Eduardo Coike É aí que, que o, a van do, do, do transporte público escolar estaciona e pega os alunos para levarem para outras unidades de escola. Né? Então os pais estão reivindicando né, pedindo para que o transporte Saia daí, aí esse embarque, desembarque vai continuar. Só que daí, pegando os alunos aí, faz esse trajeto que a gente fez, faz o, o, o retorno lá em cima, no, no Dom Eduardo, pronto. Né? Aí já facilita para todo mundo. Pelo menos um período experimental para tentar ajudar aí os pais, os alunos que frequentam outras unidades é, escolares aqui em Santa Bárbara do Oeste, para facilitar... A vida do cidadão barbarense. Agora um outro problema também aqui na Rua Riachuelo. Rua Riachuelo, Avenida Conceição Martins Machado. Corredor metropolitano ali, onde é feita a Feira Livre aqui de Santa Bárbara do Oeste. E nós temos a Avenida Tiradentes. A Avenida Tiradentes tem quatro faixas, né? Quatro faixas, Ó, só pra, só para vocês entenderem. Faixa de número 1, um, essa faixa, ela vai destino centro. Essas duas faixas aqui, ela vai destino Avenida Santa Bárbara e Avenida São Paulo, para pegar o corredor metropolitano. E essa faixa aqui, que é da esquerda, para quem vem da Avenida Tiradentes, é que vai dar acesso ali, vai passar em frente a, a Rome, vai passar em frente ao cemitério, que vai para a Zona Leste. Só que é o seguinte, quem está nessa faixa aqui, ó, que vai pro centro, o que que acontece? É, pode pôr imagem. Não, segura aí, segura aí que eu vou tentar explicar aqui pro pessoal entender. Quem está nessa faixa aqui acaba nem é, sempre indo para este, para esta direção que é pro centro. Porque aí o que que acontece? Eles vão para frente. Vai, aí. Soma-se juntamente com essas duas faixas aqui que vai para a Avenida Santa Bárbara. Aí que está o tumulto, aí que a coisa complica. Nós estivemos lá com a nossa reportagem, inclusive nós temos aqui é, o áudio né, de, um, de um motorista, de um cidadão que filmou lá é, e falou, olha Nilson, a dificuldade é essa. Põe no ar aí a, re a reclamação do nosso internauta. Oi, eu, tudo bem? Como você está? Ô Nilson, aqui é o Rodrigo. Tudo jóia? É, Nilson, deixa eu comentar com você Eu até tô filmando aqui, ó para você se ligar onde quer Eu acabei de passar a ponte de ferro aqui, voltando aqui do Terra Santa Bárbara A minha frente aqui é a estação Onde a gente tem a feira e o lado aqui é, onde é a antiga home A frente onde tem esses carros parados aqui, ó é, São três faixas A primeira faixa que vira a direita E duas faixas que continua reto Porém, ninguém respeita Todo mundo que para aqui é, Faz o... Tudo errado, porque falta sinalização na rua, todas as coisas. É, e está quase acontecendo um acidente, várias coisas que até mesmo comigo, todas as coisas aqui. E vê se você pode estar dando uma força, alguma coisa que a gente está vendo essa situação aí. Beleza? Valeu, obrigado. Uma sugestão aí para a Secretaria de Trânsito aqui de Santa Bárbara do Oeste. Para quem vem na pista ali é, da Avenida Tiradentes, ao invés de quatro faixas... Deixa três, né? Deixa três faixas, uma que vai para o sentido centro e duas é... uma uma que vai para a Avenida Santa Bárbara, Avenida São Paulo para pegar o corredor metropolitano E a terceira faixa que vai aí para o sentido bairro 31 de Março, passa ali pela, pelo cemitério Pronto, né? Só que é o seguinte, tem que reforçar a sinalização nesse local aí, tá? Uma sugestão a mais seria é, sinalizar, demarcar com pintura de solo, faixa 1, numerar, numerar, sabe quando você vai nas rodovias? Na, na, na Bandeirantes tem isso, né? Na, na rodovia Bandeirantes, tem lá a faixa, é, é, com faixa 1, para quem vai pegar, por exemplo, o interior. Tá lá, interior tal, né? A faixa 2 para pegar a Dom Pedro, por exemplo, então demarcar para que haja, né, possa ter essa reeducação né, do trânsito e também a placa de metal, colocar indicativa também, tá? então esse trecho aí que você é, viu precisa ser reforçado, sem falar que o que, que acontece, tem sinalização de solo antiga Aí os caras lá foram, colocaram uma nova sinalização de solo, só que a antiga ficou. Aí há uma confusão muito grande e aí confunde os, mo os motoristas ali da, do cruzamento da Avenida Tiradentes. Vão estar tá levando essa demanda aí, esse pedido para a Prefeitura, para a Secretaria de Trânsito, vão ver se ela vai pelo menos fazer também é, atender né, aos, a reivindicação dos. Do, dos motoristas da população. Falando de motorista, Nova Via vai renovar sua frota com oito ônibus aqui em Santa Bárbara do Oeste. A Nova Via, empresa concessionária do transporte público de Santa Bárbara do Oeste, começou a renovar a frota. Nos próximos dias, oito novos ônibus entram em operação na cidade. Os novos carros Agora com ar condicionado, é, pintados com novas cores, já estão à disposição na garagem da empresa no distrito industrial. Né? A empresa que é, comanda aqui, opera o serviço público desde 2013. Essa é a primeira vez que tem sido uma renovação na prova. Só que é o seguinte: hein? há uma expectativa do município anunciar hoje, aliás, quem será, quem é o novo dono, né, da nova da nova via? Porque agora é, não é mais é, Sertran, né? Nova Via é o é o nome fantasia, né, é o nome fantasia. Só que CNPJ, razão social é outro. Então, provavelmente hoje vai haver o anúncio é de quem é o novo dono da Nova Via, tá bom? Então, vocês acabaram de acompanhar, a passagem hoje custa R$ 4,85, hein? Nós vamos estar acompanhando. Olha, uma criança de seis anos ficou entalada no CIEP, lá em Americana. Olha, foi uma operação ferrenha do Corpo de Bombeiros, mas graças a Deus essa criança saiu ilesa. O equipes do 192 Serviço de Urgência e Emergência de Americana Resgataram na tarde de ontem essa criança de 6 anos Que ficou presa em uma grade de proteção da arquibancada do CIEP Foi lá no bairro Zanaga O menino passa bem, é, foi por volta do meio-dia e dez é, A escola lá acionou os bombeiros E depois dessa operação... Né, do, do resgate que foi acompanhado pelos alunos da escola, que aplaudiram os socorristas após a retirada do menino, aí que ficou preso entre a grade. Ele passou pela cabecinha ali, na grade ali, tá vendo? E aí ficou preso e, e não conseguia sair. Por sorte, não houve nenhum tipo de fratura. É, os heróis, os heróis, os socorristas, né? Os heróis que protegem vida. Parabéns aí à corporação dos bombeiros da cidade Americana. Foi um susto, né? Como tá na legenda aqui, foi um susto, mas graças a Deus, um susto para quem é pai sabe, né? Pelo amor de Deus, poderia ter acontecido aí uma uma tragédia, né, nessa nessa ocasião aí. Quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência de toda semana. Fiquem com Deus e na segunda-feira a gente volta. Quero mandar aqui um abraço para o Marquinhos. Alô, Marquinhos. Ô, oh, meu amigo Marquinhos. É o filho da dona Cida, né? Acompanha aqui o nosso programa. Um abraço para você aí, para a mamãe Cida. A dona Cida firme e forte aí com a recuperação pós-Covid, né, dona Cida? É, dona Cida. E, e, Marquinhos, hoje sextou, rapaz, hein? E amanhã é sabadão. Aí... Não vai esquecer da, né? de você acender aí a churrasqueira, hein? Vizinho bom é para isso, tá bom? Por isso que eu baixei o muro lá. Valeu! E segunda-feira estamos de volta. Mexeu com você, mexeu comigo. Obrigado, Laércio. Bom, bom fim de semana.